com ela mesma. Né? Com ela mesma, e sem contar que é uma taxa pequena e que você pode ampliar seus serviços. Eu estava falando aqui especificamente de influenciadores digitais, que é uma profissão muito como é que eu posso dizer, que está se expandindo muito hoje em dia e que as pessoas às vezes acabam ignorando algumas coisinhas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho, esse trabalho de influenciador aqui em Caxias e tem empresas, eu fecho contrato com as empresas, Sim. e tem empresas que me exigem nota fiscal. Eu posso fazer isso eu sei do MEI. E isso me dá, um, me dá até mais credibilidade, porque você chega lá como empresa, você não chega como uma pessoa física e vai ter uma conversa, você vai chegar com empresa. Então, a outra empresa já tem um olhar diferente. Sem contar que até você melhora seu relacionamento com o banco, você pode conseguir empréstimo, você pode participar de alguma... Até licitação acredito que dá para participar. Sim, sim, sim. Não ultrapassando o limite do MEI dá, né? Então, a importância de, da pessoa realmente se... Como é que eu falo? Regularizar não, da, formalizar, se formalizar. E muita gente acha que é uma burocracia enorme, e não é, né? Não é, é exatamente, cara, assim, a gente ainda observa, né, que muitas pessoas ainda têm esse pensamento, né, infelizmente, de que ah, eu vou abrir um CNPJ só para eu vou pagar imposto para que que que eu vou ganhar com isso, né? E assim, a gente sabe que aquela pessoa que deseja realmente ter uma, uma ascensão no seu negócio, não tem como ela fazer isso estando sempre na informalidade. Sim. Porque o CNPJ, como tu mesmo falou, Caio, ele abre muitas portas, né? É, você consegue acessar serviços financeiros de bancos, você consegue acessar alguns, alguns serviços que você não tinha antes, com alguns cartões de crédito, abrir conta pessoa jurídica, emitir nota fiscal, conseguir um alvará de funcionamento. Então, assim, são várias possibilidades que só o CNPJ vai te proporcionar. E que a médio e longo prazo, aquela taxa que você paga, Vai, você vai ter aquele retorno né, em cima disso. E assim, a taxa do MEI, né, falando especificamente do MEI, é uma taxa bem pequena. Né? Hoje ela está variando aí entre 60 e 65 reais que a pessoa paga mensalmente. Né? E esse valor ainda vai para a Previdência, ou seja, está é. contribuindo. E ele vai ter todos os direitos previdenciários, igualmente uma pessoa que trabalha de carteira assinada, por exemplo. A pessoa, a pessoa às vezes, ela diz assim, não, é caro, rapaz, e a pessoa sai para tomar uma cervejinha no final de semana? Não gasta só 50 50,00 Ela gasta uns 200 <risos> mas ah, Eu não, não quero sair para beber com essa pessoa aí não, está gastando muito. Mas não quer, <risos> não, mas sei. tem gente que não para nisso, tem gente que não para nisso, entendeu? E Julimar, o que, é e... que a gente tem na programação da, da Semana do Bem? Bom, é, por exemplo, aqui na programação de Caxias, por exemplo, a gente vai ter a semana toda de programação. Né? Segunda, terça e quarta a gente vai ter oficinas na parte da tarde que vão acontecer lá no auditório do Sebrae mesmo. Né? Acho que todo mundo sabe onde fica localizado aqui o Sebrae, ali pertinho do. Da Igreja São Benedito, da Igreja né? São Benedito exatamente. A segunda-feira a gente vai trabalhar a oficina com a temática de técnicas de vendas. É, na terça, a gente vai trabalhar a questão de gestão financeira, que eu acho que é um, um problema aí que praticamente 99% é, das, das empresas empresa. enfrentam. Com certeza. E na quarta, a gente vai trabalhar uma oficina com a temática de marketing. Né? E paralelo a isso A gente vai estar a semana toda Disponibilizando consultorias individuais né? Mediante um agendamento, claro uhum. é, o, o empreendedor que tem interesse Ele vai lá, entra em contato com o Sebrae Diz que quer uma consultoria, a gente agenda um horário E ele vai lá conversar individualmente Com um profissional, um consultor do Sebrae e pra... grátis Est... 100% gratuito Estênio, quando a gente fala aqui em Sebrae Empresa, uhum. em microempreendedor que a gente usa essa palavra, às vezes em casa O cara pode pensar o seguinte Você é quem tem uma farmácia, quem tem um comércio eu vendo lanche, eu vendo um cachorro quente, pode também, eu vendo din-din, pode também, é qualquer, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de negócio, de qualquer tamanho faturamento, claro, dentro das proporcionalidades do produto meio. produto e serviço pode montar o um meio? Exatamente, qualquer pessoa, né? qualquer atividade que lhe gere uma renda é um negócio. É um negócio. Então, sim, é, a gente atende desde o pequeno, desde a pessoa que nem tem um negócio, na verdade, uhum. que ela tem só uma ideia, ela tem a vontade de empreender, mas muitas vezes não tem o conhecimento, né? não sabe qual é o primeiro passo, por onde começar. Então essa pessoa também é público do Sebrae, tanto até o, a empresa de pequeno porte, né? Que fatura lá mais de 3 milhões por ano, digamos assim. Oh, legal. Então a gente atende, né? Estou querendo chegar nisso bem. Ela vai chegar, <quando risos> vai chegar. <risos> é assim, é, vocês vão ter alguma parceria com a sala do empreendedor em Caxias nessa semana do MEI também? Sim, sim. A sala do empreendedor ela é, é um parceiro né, do Sebrae já. Há algum tempo, há alguns anos, na verdade. Uhum. Então, assim, sempre que a gente desenvolve ações, principalmente essas ações que são voltadas para o meio, a gente busca sempre essa, essa parceria né? com a sala do empreendedor. A gente tem uma equipe muito boa lá na sala, a Adriana, a Lília. É que são pessoas que já têm a tagla também, que são pessoas que já têm uma relação muito boa com o Sebrae. Uma paciência de Jó, que ela Exatamente. Elas Eu falo porque elas tiveram paciência. Quando foi projeitar o meu lá, meu amigo, acha paciência comigo. Eu tava parecendo um menino fazendo pergunta. Pronto. E aí, assim, como eles também é, trabalham diariamente com atendimento ao, ao MEI, né? Abertura, eles abrem lá na sala de empreendedores, fazem abertura de CNPJ, fazem impressão de boletos, renegociação. Sim. Então, assim, eles também têm muito contato com esse público, né? Então. Sempre que a gente pensa em fazer essas ações, a gente chama a sala do empreendedor tá para Eu não sei se o Steinho é, tem essa informação de posse, ou o Julimar também que está sempre acompanhando ali o pessoal na sala do empreendedor. É, tem uma renegociação em aberto até o dia 29 de maio para quem. Para é, meio que está atrasado. É a declaração é. do imposto, né? Não, é a declaração e tem a, e a renegociação de dívidas abrindo ah, novamente. Tá. Porque assim, é. a pessoa tem que fazer todo ano uma declaração anual de imposto de renda. Né? Exatamente. Ela precisa fazer. Essa daí para a junta, Mesmo que ela não é fature um centavo. Foi ela tem que fazer a declaração. É, é de praxe, né? E, e o mais interessante é que a pessoa não paga nada para fazer isso. É só ela ir na sala do empreendedor. Fazer. E a, as profissionais fazem por Exatamente. ela. Exatamente. Só precisa levar assim a documentação. Um, um, um documento e, Ó, e levanta o levantamento da sua média de faturamento. E, e o mais interessante. É que assim, se a pessoa não tem o levantamento do, que, do rendimento dela, ela precisa ela vai ao, numa sala ao lado que tem lá, que é a Secretaria de Finanças do município, a Secretaria da Receita, Receita. que fica no mesmo prédio do Centro de Cultura. Ela vai lá e pede, aí volta e entrega para o pessoal da Inclusive, sala. Inclusive, no dia que eu fui lá, na época, faz alguns anos, o rapaz disse, senta aqui, <risos> na cadeira. Eu, antes tu vem com tuas gracinha Aí ele me ensinou como eu entrava no sistema Como eu fazia pra emitir nota fiscal e tudo Me explicou com a paciência Ele ó, pra você não ter que ficar vindo aqui direto Não que ele não queira fazer Mas tipo assim a tá comodidade Nossa, de eu olha, poder cara. fazer a minha Ele falou: não, a gente procura ensinar. Se a pessoa vier, a gente vai fazer. Mas se a pessoa aprender, ela faz do celular. Uhum, ela faz de casa, do computador mais rápido. E eles têm a paciência de ensinar. Exato. E lá na sala do empreendedor também, uma paciência monstro. É sério. Elas... A Tagla, a Tagla, Fê, você é um anjo. A paciência que essa mulher teve comigo que eu não sei por porque diabo não estava entendendo. É. Mas ela teve paciência, eles explicam. E outra. É sem burocracia, gente. É muito simples, muito simples. Facilitam Exatamente. tua vida todinha lá. Né? Eu, eu, eu queria que a gente abordasse também um pouco aqui, porque às vezes a pessoa. A pessoa acha que para empreender, ela. Nossa, eu só vou abrir quando você tiver uma, uma grande. Você acabou de dizer que a pessoa não precisa ter um, um negócio bem elaborado, sim, né? Sim, sim. Por exemplo. Eu vejo muitas pessoas ali na, vendendo na banquinha dela, no centro. E eu, eu queria até saber, porque daqui, eu acredito que hoje o prefeito, ele, ele indicou na fala dele que possivelmente em, em julho, já em julho, quer entregar o shopping da gente. Foi, falaram que era dos dois meses, então. Exato. É então, ele, ele disse que provavelmente em julho já entrega. Então, aí, aquelas pessoas que querem, que trabalham ali, ela, elas podem ser formalizadas? Porque elas vão poder, elas podem crescer mais se estiverem organizadas dessa forma também? Podem, podem sim, Julimar, com certeza. E assim, e podem e, e, deve, e devem, né, fazer, digamos né? assim, porque como a gente falou, né? O CNPJ ele vai abrir outras possibilidades uhum. para aquela pessoa. Então, de repente, ela pode passar a fornecer determinado produto para uma outra empresa, ou um uhum. determinado serviço. Como o Caio falou, né, a maioria das empresas, principalmente as empresas maiores, elas exigem uma nota fiscal. É verdade. Então, como é que eu vou prestar um serviço para uma empresa grande uhum. se eu não consigo dar uma nota fiscal para ela? Então, eu vou perder aquele contrato, né? Então, assim, esse é um dos exemplos é né, dos benefícios do CNPJ. E esse público, né, que você falou que vai lá para o shopping da cidade, com certeza é público é, para se formalizar, É um sim. potencial é um de formalização, potencial, né? Sim. E é, é legal. Hoje, eu, eu lembro que você mesmo me, me passou uma relação com a... Qual é a quantidade hoje que tem essa ideia, de, assim, consolidada de de MEI e formalizada em Caxias? Em Caxias, eu não vou, eu não vou saber dizer o número é exatinho, exato, mas né? a gente está aproximadamente 5 mil. Microempreendedores individuais formalizados em Caxias oh, e, Mas isso demonstra aí que temos Um, um potencial enorme Ainda maior, né? Porque numa população que Já se aproxima de 180 ou 200 mil Porque vai depender do censo desse ano Pode revelar que nós tenhamos 200 mil pessoas Sim É é um potencial... Tem muita coisa para crescer, né? Se a gente for certeza. analisar... Ainda tem muita gente que tá na informalidade, né? Que poderia se formalizar. Pode se formalizar. É, mas aí é um trabalho mais de... de conscientização também, de né? Conscientização, realmente. É, é tirar um pouco dessa mentalidade do... Ah, vou pagar imposto. Isso aqui, o que você vai me dar em troca? Né? Assim, Os a gente a... vai... É, é, outra... Essa questão que você falou aí é importantíssima. Que a gente já... Acho que faz parte da natureza humana. Você só faz uma coisa dependendo do que você vai receber em troca, né? Com certeza. Aí, o que que eu ganho sendo MEI? Aí vamos só listar algumas coisas, por exemplo, que aí que tu já já você já colocou, né? Ela vai ter, ela é. vai contribuir com ela mesma, primeiramente. contribuir com a previdência. previdência. Ele vai poder emitir nota fiscal. Ele vai poder acessar serviços de banco, é, linhas de crédito, uhum. vai poder abrir conta pessoa jurídica, vai poder solicitar um alvará de funcionamento da prefeitura, se for é, empresa que trabalha com alimentação precisa do alvará da vigilância sanitária. Sim. Então assim esses são alguns né dos benefícios que tem alguns algumas, algumas é, empresas de cartão de crédito também só liberam uhum. para quem tem CNPJ. Dependendo de que você. For... Doença também né. Tem maternidade auxílio, né? tem. Inclusive ah. se você digamos vende alguma coisa com CNPJ você pode comprar com mais valor barato. mais ok. Uhum. Então, isso facilita bastante do que você ter que comprar é, com preço... Você vai comprar com preço X e vai ter que botar seu valor em cima, às vezes o seu produto fica muito caro. Olha, eu o lembro. CNPJ eu, eu você com, consegue... Eu comprei um notebook com um desconto de 3 mil e por O CNPJ? ser né? é CNPJ. Né? Olha aí. Legal. Eu, eu, por exemplo, eu tive que fazer o... Até carro para é. CNPJ tem Sim. condições especiais. Eu vou mostrar o meu, meu exemplo. Eu, eu, fui, eu tive que lançar o meu livro né recentemente. Sim. Eu comprei... aí é, eu tive que pra, pra fazer a, ter uma a, a relação comercial com a editora, com a editora eu, eu usei o meu CNPJ, né? Ou seja, a editora do Ceará, e aí eu tive que, eu já emiti a, a minha nota, né? Pelo CNPJ, seja, Pelo meu CNPJ, isso aí já facilitou bastante. Estênio, aí eu queria agora, porque já é uma coisa, essa, essa aí eu me encaixo diretamente, a gente está nessa labuta startup, aí... Né? que é do Startup Day, tanto Startup Day quanto Startup Nordeste, mas vamos focar na Startup Day, que vai ser um dia de muito conhecimento, inclusive focado, eu até estava falando com o pessoal, ah, focado em alunos, não, é focado em todo mundo, todo mundo. O Hudson pode ter uma ideia aqui, e essa ideia ele não tira do papel, mas quem sabe, vendo as palestras ou sendo influenciado por pessoas que já deram o primeiro passo, exemplo do professor Luiz Fernando né Sim. que já tem startup dele possam tirar sua ideia do papel e buscar e outra aquela coisa que o novinho falou novinho foi o cara da startup nordeste uhum. que veio ele disse tem dinheiro e tem gente querendo investir só faltam realmente ideias boas Dez né boas. exatamente cara é, e assim já falando um pouquinho do, do startup aí né, né? É um evento que também acontece a nível nacional, né, o Sebrae é o... o... Tem data já? Tem data, dia Tem. 21 de maio, próximo sábado, Olha. né, e o Sebrae no Brasil todo, né, esse evento inicialmente, ele acontecia somente nas capitais. Sim. É, e aí de uns anos para cá, a gente fez 2019, não foi, Caio? Eu Isso, acho que 2019. Algum, um ano antes da pandemia aí, a gente trouxe esse evento para Caxias, foi a primeira é cidade fora São Luís que trouxe uma Ele edição... Ele só era nas cap... capitais, Ele né? só era nas capitais, até então. Ah, tá. Aí nós trouxemos uma edição para Caxias em 2019, aí veio a pandemia, parou um pouco, e agora, 2022, a gente está trazendo novamente para Caxias, e além de Caxias, algumas outras cidades também do estado do Maranhão, fora São Luís, vão realizar. É, as palestras, ó <risos> para você ter exemplo, Julimar. Inovação através de sentidos, com a Carol Lopo, é, que eu tive a honra de conversar com ela para tratar sobre essa questão aqui em uma reunião virtual Tecnologias para startups, realidade ou ficção científica com o Alexandre Uehara E... É, não, espera, errei Essa tecnologia, startup, realidade ou ficção científica é com o Diego Silva E a era da inovação de negócios digitais com o Alexandre Uehara Certo? É, é, na verdade é o, é, o, é o inverso mesmo É o inverso mesmo, é, né? Isso. Ah, sim, é porque investi, in, as, as, inverteram as fotos, as fotos. Né? <risos> Pois é Então, cara, são palestras muito boas Vai, vai acontecer na história da Unifacema, né, Stênio? E isso, cara, a gente que está tratando com isso direto Tentando falar, né, sobre isso Eu fico muito feliz que vai acontecer o Startup Day aqui Quer dizer que Caxias tem público E Caxias é uma cidade universitária Só para citar um exemplo Bom, então, vamos só assim, pode se inscrever ainda? Pode, tá aberto com, com como, é que tá? Como, é que, como é que é o canal para poder se inscrever? É lá no Sebrae mesmo? Bom, as inscrições podem ser feitas no Sebrae uh -huh. Mas elas podem ser feitas também é, através de um link né Que a gente está compartilhando é, online e... Você pode acessar a plataforma do Simpla E colocar Startup Day Caxias Vai aparecer uh -huh. Pronto, Simpla com Y, viu? Aí, como o Caio falou, né, a gente está com uma programação bem bacana. Além dessas três palestras, a gente vai ter ainda um bate-papo com duas Sim. startups né, que já estão consolidadas. Uma daqui de Caxias, inclusive, que é do professor Luiz Fernando, né, professor do, do, do IFE, do E a gente vai estar tá trazendo uma outra, uma outra startup de Teresina que também vai estar compartilhando suas experiências, como foi que ele começou, quais as dificuldades que ele encontrou, quais, como é que ele superou suas dificuldades. Aí é legal. É então, legal quando você tem esse essa, essa troca aí, porque às vezes você quer você quer superar às vezes um, um problema que a sua empresa sim. tem e a outra ajuda, né? tem Ca inclusive. Caio, Caio Lima só para a gente ah. dar uma uma, uma reforçada para público de startup, tá? Que todo mundo que está nesses cursos sabe, mas a gente tem aqui. Vamos chamar de polo, né? Falando em relação à educação, é, análise de desenvolvimento de sistemas, pessoal de direito, fisioterapia. Não, tudo. Todos os a, cursos agro, de agro, agro, podem. Agronegócio, administração, tudo. ali pelo IF, muito então, assim. Eu, eu fazendo administração, eu, tenho, eu, eu indo para uma palestra dessa, eu consigo clarear minha mente para alguma coisa que não seja trabalhar para alguém? Com é, tá. toda um certeza. Inclusive, eu até falo com isso, eu estava conversando com a diretora do SESC UEMA, um abraço, professora Jordanha, que. Alunos de licenciatura, eles não têm, às vezes, essa noção de que eles podem desenvolver projetos e ideias que podem virar um plano de negócio e podem vir a ser uma startup. Todo mundo, todo mundo, você que está aí na sua casa, você não precisa ser estudante não, você tem uma ideia, você identificou algum, alguma ideia que possa ser escalável, ela pode virar uma startup. Então, vá para essa palestra, porque lá vai ser apresentado o Startup Nordeste, Startup Nordeste, para você ter ideia, a bolsa é de 6.500 E você pode pegar duas por empresa, para desenvolver a sua ideia, caso seja aprovada. Então, você não tem nada a perder, só a ganhar. Se inscreva. E é muito interessante, cara. Muito, muito bom. Não é nós tem. É, e assim, o Startup Day, né? A gente está com as inscrições abertas, como a gente falou. A gente quer realmente trazer o máximo de pessoas. Como o Caio disse, né? não precisa, eu não preciso ter uma startup ou ser de um curso de computação, de análise de sistemas. É para qualquer participar. pessoa. Para qualquer pessoa. A gente vai falar, sobretudo, de inovação, uhum. de como ter ideias criativas. Por, mesmo né? porque inovação ela, ela, ela está, está em toda a área. Você e pode, necessita para toda Necessita. Área, né? Todo, toda pessoa, o mototáxi que precisa inovar para é. conseguir o cliente dele melhorar. Olha o Uber, o Uber, Uber, Uber, Uber mototáxi. Moto. Agora o Uber, Uber motos. Moto. Então só está surgindo Uber Moto agora aí. Exatamente. E, estem só lembrando também para o pessoal que a gente tem a intenção de que um futuro Startup Day, as cases apresentadas sejam de startups só, só de Caxias, Só né? de Caxias, exatamente. Né? A gente quer, num futuro não muito distante, Isso. Uhum. a gente quer ter realmente esse ambiente. A gente já vem aqui, como o Caio falou, né? O Caio já é parceirão nosso aí também, principalmente nessas ações é, que envolvem inovação. A gente já vem... Na Labuta. Um outro, na Labuta, realmente, <risos> para desenvolver esse, esse ambiente né, de inovação. Um a gente sabe que Caxias tem um potencial, é polo regional, é uma cidade é, universitária. É então, assim, a gente tem tudo a favor para que a gente, essas empresas, essas ideias, essas, essas startups nasçam Surgem aqui em Caxias. Aqui. Né? E, e, e, assim, vocês já pensaram em envolver mais? A classe empresarial nesse, nesse mundo, porque eu vejo que, às vezes, o empresariado local ele ainda está muito tradicional, né? Ele está muito tradicional. Eu, eu posso estar tá enganado também, né? Não, Pode ser não que... você não está. <risos> <risos> Pode ser que tem gente inovando por aí. Mas tentando conversar com o próprio empresariado é, é complicado. Há uma né? resistência grande também, né? Sim, é, infelizmente a gente ainda sente aí uma... Uma resistência muito grande. Existem muitas empresas que são totalmente tradicionais é. ainda, que se é, recusam a acreditar que Exatamente. a tecnologia, que a inovação faz a diferença, mas. E a gente não aceita PIX. Ave Maria. Estou <risos> <meu Deus. risos> te falando essa. Assim, e a pandemia ela já meio que obrigou muita gente a, a mudar esse pensamento, né? Uhum. Mas ainda tem aqueles que continuam resistindo. resistindo. Né? Então, assim, é um trabalho realmente de conscientização muito grande, né, que a gente vem tentando fazer para mudar essa mentalidade de alguns empreendedores. É, não, a mudança, essa ruptura, ela, eu acho que ela é desafiante para qualquer setor, né, porque você, é, você mudar uma cultura, né, e todo dia as, eu acho que assim, nós, e principalmente nos últimos tempos com a a tecnologia, né, cada vez mais central na nossa vida. As mudanças, elas não estão mais em décadas. Elas, e, nem, rápido, e, ne, né? e às vezes nem mais em, em um ano. Elas estão agora a nem, a mesalmente. Pandemia, a pandemia estão... obrigou todo mundo a migrar para a internet. Pois é. E, se e você assim, não vendesse pela internet, você não... Mas o Sob... que está surgindo de aplicativo não é brincadeira. Sim, bastante. É um mundo que toda, toda coisa tem um aplicativo agora. Sim, Para tudo demais. se tem aplicativo. É, é aplicativo para comer, para beber Hora para beber, hora para não sei o que para escutar tanta coisa Até quem não tem ir para beber Tem uns aplicativos <risos> lá que né, virar cerveja vira no cerveja. celular né? <risos> Ó Gilmar, eu vou te dar um exemplo Quando eu tive crise de ansiedade Que eu pensei que eu estava quatro infartando 4 minutinhos aí a gente eu comecei... estourar esses quatro minutos pois, né? Só pra te dizer, é. eu comecei a utilizar Um relógio, é. tipo esse aqui agora ó, Que ele mede meus batimentos cardíacos Então eu sei Olha, tá. como é que tá aqui a situação e ele ainda me obriga a fazer tantos passos por dia e tudo mais. Ele ainda tem então, tá me controlando. Aí. Tá vendo? Me manda eu levantar e dizer, agora tu caminha um pouco. Vamos só re, é, frisar aí a, as datas. As, as datas, e, semana e, do mês, aqui. E eu queria, até, que tu fizesse mais uma vez a, a diferença de um evento para o outro, né? Que é do startup pro, nordeste, pro startup nordeste, né? Tá, vamos lá. Startup D é... é uma coisa, startup nordeste é outra Exato, só reforçando primeiramente a questão da semana no MEI, né? Semana do Acontece, mês. começa segunda-feira agora, já dia 16, né? Vai até o dia Os Atendimentos no Sebrae. Atendimentos no Sebrae. É, você que tem interesse, né? Que tem uma ideia, não, não necessariamente já seja empreendedor, mas que tem uma ideia, quer começar, uhum. ou você também que já é MEI e queira participar das oficinas, queira participar das consultorias, procure a gente no Sebrae. Tem o nosso contato de WhatsApp também, que a gente faz esse atendimento via WhatsApp, uhum. ddd 98 9974 é o WhatsApp do Sebrae de Caxias e corram porque assim, as, já temos pouquíssimas vagas disponíveis para a semana MEI, beleza? Bacana. É, em relação ao Startup Day, Startup Day né? vamos reforçar aqui novamente o convite né Caio, dia 21 de maio próximo sábado, certo. às 14 horas, no auditório da Unifacema, da Unifacema. Isso. façam suas inscrições também, 100% gratuito o evento para todos os públicos Okay? Vai Esse ser é... à noite o evento? A, a de tarde. duas às 18h. às 18h. Né? 14, de 14 dezoito às 18, é Isso. É, e <coughs> só diferenciando do Startup uh -huh. Nordeste. O que é o Startup Nordeste? É um programa uh -huh. é, do SEBRAE também, né? Desenvolvido pelo SEBRAE Nacional, que vai é, atender os nove estados do Nordeste. Certo. E é um programa de aceleração de ideias, digamos assim. Eu tenho uma ideia, quero botar ela para funcionar. Né? Eu tenho uma ideia inovadora, né? É interessante que seja uma, uma ideia inovadora. É. Né? Tem uma ideia inovadora e quero colocar ali aquela ideia para ser aprimorada. Então, eu vou me inscrever. Né? O Edital não saiu ainda oficialmente, mas uhum. deve sair ainda esse mês, com certeza. É, e você vai se inscrever. Dentro dessa inscrição, vai ser feita uma pré-análise né? por especialistas do SEBRAE, por especialistas da, de um acelerador que é contratado uhum. pelo SEBRAE também para fazer esse trabalho. Dali vão ser selecionadas as 200 melhores ideias do Estado, né? do Maranhão, por exemplo. Essas 200 melhores ideias vão passar por um processo de mentoria, uhum. de orientação, de capacitação, para que eles possam ir melhorando. Passou das 200, vai ser feito um novo filtro, que vão ficar 100. Dessas 100 empresas, elas já vão ser, de fato, aceleradas. Né? Já é um é. trabalho mais intenso. E, no final de tudo, vai, vão ser selecionadas 20 empresas no Maranhão que vão receber um investimento, mesmo financeiro, por parte do Sebrae. Esse investimento ah, tá. pode ser de até R$ 13 mil reais por mês, Durante seis meses, né? Bacana. Então é um investimento de R$ 78 mil. Reais pois cada... se inscrevam. Gente, Top. arroba CJMota com 2T, eu vou já botar o link bem aqui de novo para vocês se inscreverem pelo Simpla. Vocês podem ir pelo Simpla e procurar a uhum. startup da Icaxias. Sten, muito obrigado, viu? Eu Olha, agradeço. a gente tem que ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, voltamos, okay. intervalo, voltamos já daqui já, pouco a pouco com a volta. próxima entrevistada. Secretária, e assim, é um prazer a gente estar tá recebendo... É a nossa primeira entrevista, né, com ela como secretária, né? Verdade. E como foi o desafio de assumir <risos> a secretaria tão importante como a secretaria <risos> da mulher? Boa tarde. Kira. Boa tarde. Uh, boa tarde. Mais uma vez agradeço ao Sistema Guanaré pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez compartilhando experiência, Verdade. né? E trabalho. Então. É realmente um desafio né, ficar à frente de uma, uma, uma secretaria, uma pasta é, que específica, porém bem ampla, bem complexa, né, que é a mulher. Né? Então, nós estamos aqui nesse desafio... Como né, são um... as mulheres também, né? <risos> <risos> nesse desafio é. né, de, de é. garantir os direitos da mulher caxiense. E é, é bastante desafiador. Imagino. E é uma, é uma pasta... Como você destacou bem ampla, né? Eu, eu queria que você destacasse assim, ah, foi para você, foi, você se surpreendeu quando recebeu o convite? Da, sim, a... sim, sim, na verdade, eu não esperava, né? <risos> não esperava, foi um convite, é, aproveito para agradecer, né? O gestor, nosso gestor municipal, o prefeito Fábio Gentil, pela, pela minha nomeação, né, a credibilidade, né, uhum. é, é, é depositada em mim. Então, assim, realmente eu não esperava, né, já trabalhava na política de assistência social e estava, né, é, num bom uhum. trabalho, <risos> né, uma grande equipe, a Secretaria de Assistência Social e, para uhum. mim, foi assim uma... <risos> foi um impacto, né, o pan, como uhum. assim, né? <risos> Mas... É... Eu aceitei o desafio, né, juntamente com a minha secretária de junta, Mayara, e aí nós estamos aqui prontas, né, para... Mayara Silva, né, Mayara Silva aqui. Exatamente. Maravilha. E o que, que é feito, Chiara, lá dentro da Secretaria da Mulher, para conseguir abranger toda essa demanda? Inclusive, acho que é um trabalho intersecretarias, né, que, que, que é feito, né? Exatamente, a Secretaria da Mulher ela é uma secretaria que trabalha articulação, né? trabalha as políticas públicas voltadas para as mulheres, mas a gente trabalha essa articulação em rede. Então, nós, tra nós trabalhamos muito com a rede de proteção é, é, da mulher, seja na saúde, seja no jurídico, seja no social, no esporte, aquela coisa que mulher tem que estar tá onde ela quiser. Então, a gente tem que garantir isso, né? garantir é, é, que não exista preconceito, que não exista discriminação. Que não existam as barreiras, né? Que não é... existam barreiras e que a mulher ela ela... pode conquistar o é seu nada. espaço, né? O seu espaço de fala, seu espaço de poder, é de nada. participação, espaço de lazer. Então, a secretaria ela abrange todas essas áreas, né? E nós atendemos desde a mulher criança, né? A mulher adolescente, a mulher adulta, a mulher idosa. Então. É, é todas as mulheres realmente, por isso eu digo, é uma pasta específica, porém bem ampla, Sim. né? Porque a gente vai é, é, atender a mulher no, no seu mundo, né? A mulher como um todo. É, vai, você vai falar, gente Com vontade. É, a Secretaria de Polícia para as Mulheres, ela é bem conhecida também por ter vários projetos bem interessantes que abrange principalmente mulheres de baixa renda na cidade e que dá a oportunidade delas aprenderem profissões e delas terem sua é, renda, é? sua renda mas como é financeira. sua independência não é sua independência muito obrigado sua independência financeira isso hum. é muito bom os projetos continuam, Kiara? Como é que tá? Continuam, nós vamos dar continuidade ao trabalho, né? Que já vinha sendo uhum. realizado e melhorar onde a gente tem que melhorar. Uhum. Na sua fala, posso estar colocando a questão do nosso centro de artesanato e nós temos também o um projeto Corte e Costura, que uhum. são cursos de qualificação, cursos profissionalizantes, né? Que a gente oferece a essas mulheres realmente de baixa renda, para que elas possam ter sua autonomia financeira, né? Além, é, possa já até trazer, uhum. né? Nós estivemos agora essa semana na Secretaria de Estado e Trabalho é, e Economia Solidária, onde nós já conseguimos três cursos, né? Através do Estado é, breve é. a gente já vai iniciar as inscrições, é novidade, viu galera? Mulherada ah, de Caxias né? É, que estão ligadas aí no sistema Guanaré, fiquem ligados que logo a gente vai estar tá lançando essas inscrições dos cursos que vamos estar ofertando através da Secretaria da Mulher com parceria com a Secretaria de Trabalho do Estado, aqui em Caxias. A gente Muito já bom. pode, a gente já sabe quais são esses cursos ou ainda? Já pode dar um spoiler? Não. Posso, posso ah. adiantar que vai ter de cabeleireiro. Sim. Aí, pronto. <risos> E a gente está na escolha aí de mais dois, né, que seja realmente a gente está fazendo esse diagnóstico né, com as mulheres, com os cadastros que a gente já tinha é, é, e nesse, nesse contato com as mulheres é que a gente está vendo com a demanda maior O Mulheres Mil está no bojo da, da Secretaria ou ele é da Educação? Não, é da Secretaria, Secretaria da Mulher, da uma parceria com o IFMA, com o IFMA né? Né? É, é, que inclusive é uma parceria muito forte que o município tem onde nós estamos também profissionalizando e qualificando mais de 400 mulheres, Show. né? Nós já temos aí, é, é, inclusive, turmas que vão se formar agora no finalzinho de maio. Oh, inclusive, eu acredito que você deva conhecer o projeto que agora virou uma associação, né? Mulheres e Empreendedoras. Sim. E é, você vê como as mulheres realmente, elas sabem gerir um, um, um, uma empresa muito melhor do que a maioria dos homens aqui da cidade. Elas dominam de uma forma, você vê, elas se juntaram, que é uma coisa que eu reclamo para a galera. Rapaz, os homens daqui, os empresários, não tem um grupo forte que nem esse. Elas se juntam, elas se ajudam, elas se divulgam, elas trocam experiências. Elas já estão servindo, inclusive um abração para Keila e para Adriana. Elas já estão servindo de exemplo para outras cidades, para outros estados que estão montando grupos de mulheres empreendedoras, justamente pra, porque elas dão esse gás para elas, mostrando que sim, é, a, como você disse, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive gerindo sua própria empresa, seu próprio negócio, criando emprego, criando renda. E Caxi ó, o futuro do empreendedorismo de Caxias está dependendo diretamente das mulheres, viu? Show de bola. Isso é bom. Verdade. Eu acho que depende de todo mundo, mas assim, é, eu acho que as mulheres... É, os homens estão preguiçosos As demais. mulheres, elas estão se organizando mais. Muito. Eu vejo, por exemplo, esse grupo Mulheres Empreendedoras, ele é uma prova disso. Tem e, um outro é, grupo, né? São dois, né? É, não, de mulheres é só Mulheres. A, Inclusive é Mulheres e, e Empreendedoras. empreendedoras. E, assim, é assim, é, o, o que eu observo assim, é é, é que assim a, a, gente, a gente precisa fomentar mais, né? Sim. Fomentar... Botar, botar a coisa na rua. Porque assim, se, se a mulher ela não.. Se a mulher não, não, não tem essa possibilidade de. E eu queria até sugerir, né? Porque embora vocês tenham projetos na área social, né? E eu vejo o programa. É, o, os aulões, por exemplo, PM. que é, o PMM é um programa que ele ajuda a, a mulher nessa parte do, da, da, da, saúde. Da, da saúde e tal. Mas eu, eu, eu sinto essa ideia aí do agregar o lado sim, empreendedor, sim. porque embora vocês deem algum curso aqui lá no, no, no, no centro, seria interessante vocês criarem um evento, alguma coisa nesse sentido, para agregar a mulher que gosta de, a mulher empreendedora de Caxias, né? Poxa, isso aí vai dar um, dar um, um impulso muito interessante. Sim, é, é, Julimar, pegando a sua fala, é, a Secretaria da Mulher ela tem uma lojinha de né? na no shopping. no shopping Caxias. Tem, uma tem. parceria também Sim. que a gente tem com, é com o Shopping Caxias. E é justamente para esse, esse um incentivo. né? Uhum. Quem coloca as peças lá são as mulheres assistidas pela Secretaria da Mulher. Tá... E o que é vendido vai... Para né? a pessoa que produziu a peça. Uhum. Né? Então, é um incentivo para pra, as artesãs né? uhum. é, é, estarem produzindo e se qualificando, porque vai, ela vai gerar a renda dela. Né? O, o, o a, recurso a, não aí, fica com a secretaria, isso. fica com a mulher. A, a, a, com relação a essa sugestão que eu estou eu fazendo, eu, ela, ela seria não apenas para o pequeno, mas para o grande. Porque a gente acabou de falar aqui com o Sten, por exemplo, Sim. de que o comércio local ele é muito tradicionalista. Infelizmente. Se, se você oferta, digamos assim, a secretaria como poder público, você, você pode incentivar também a essa, as mulheres. Porque se, for, se você for entrar em qualquer loja de Caxias, você vai ver que tem a mulher, a mulher que está administrando, na, na grande Sim. maioria embora o homem esteja lá e tal mas ah, no fundo lá no caixa quem está dominando a questão financeira é a, é a mulher e aí você oferta para que capacitação vem o bom o bom palestrante a é fulano de tal que vem capacitar e tal você oferta isso para ela que ali ela pode abrir a mente inclusive, para inclusive parcerias é uma parceria, sugestão sim. que eu deixo aqui sim. parcerias com aí certeza, com o próprio é Sebrae sim. E, e você envolve o comércio local você não vai só no pequeno também é claro que se, se oportunizar para o pequeno também é ótimo. Mas se você também mexe com a economia local, isso aí ajuda a mexer com a mente. Você lembra daquele evento do Botini que teve recentemente? Poxa, o Botini aquele... Palestra aqui, compre, o Botini... compre, compre, eu compre, compre lá, lá no shopping. Eu, eu entrevistei ele, tá ligado. Uhum. Aquilo ali, quando você mexe com o, o mindset, da, a, a, o psicológico da pessoa... É, ele usou o termo mindset. É, né? <risos> e então, aí é assim, ó. Se, quando você mexe com o, o padrão mental da pessoa, rapaz, isso aqui... É verdade. Você bota ela para frente, né? ela vai para qualquer direção, se você impulsionar ela. Inclusive, é, eu vou me deixar à disposição, porque eu dou palestra de vendas. É, eu já me deixei à disposição da Secretaria de Trabalho, Fauzi já sabe. Então, me aqui à disposição também para falar de vendas oh, e inovação, ah, caso queira, voluntariamente para as mulheres. Bom. Eu <risos> já, posso me já chamar. Aceitamos. <risos> as portas já estão abertas. Depois, certo, vamos depois conte lá. comigo. Legal, legal. Muito bom. Pronto. É, eu queria, é, quero que você falasse um pouco. Você disse também que está pretendendo inovar também nos, no, no PMM né? Eu queria. Sim. Se puder dar uma. É, <risos> outro, alguns serviços que você. Já, inclusive já falou em algumas reportagens, mas seria interessante você também destacar aqui. Você quer. In, Acrescentar mais coisas no PMM. Né? Exatamente. O PMM, que é o nosso programa é, Mulheres em Movimento, a gente é, já trabalha bastante a questão da saúde da mulher, né? Do, da importância da educação física na vida da mulher. Uhum. Mas a gente quer trabalhar a mulher, quer trabalhar a família dessa mulher também. A gente quer inserir elas nos outros projetos da Secretaria da Mulher uhum. né? e as outras políticas públicas também que existem na rede. É, justamente nessa questão do empreendedorismo, essa questão da, da, da qualificação mesmo, né? E todos os, os atendimentos, os serviços, psicossocial jurídico, está levando a ela, porque, ac acreditem, mas existem mulheres é. que fazem parte do aulão e não sabem o que a secretaria tem para oferecer. Tá é, é né? E uma das coisas que a gente já está pensando, eu já até falei em uma entrevista que eu tive, é que a gente vai criar o bate-papo entre elas. É? E esse bate-papo é justamente para conhecer a realidade dessas mulheres, a realidade da mulher caxiense, para saber o que, quais são os anseios delas, o que, é que elas queriam que tivesse no bairro, é onde a gente vai estar tá levando uma mulher inspiração né, para contar a história. Nós iremos contar a história também de superação, porque nós temos mulheres que fazem Sim. parte dos aulões, por exemplo, que já, teve, é, já foi vítima de violência, Exato. mulheres que teve Como depressão. superaram isso, né? E superou isso na dança. Né? Então a gente, quem sabe atrás ela tem mais alguma coisa que a gente possa estar tá contribuindo Que a gente possa estar tá melhorando a qualidade de vida dessa mulher Show. Então é nesse sentido que a uhum. gente vai estar tá trabalhando mais essa questão das mulheres Porque nós temos cadastrada mais de duas mil mulheres é, do PMM é só... São quantos pontos? de? de São 16 de... Polos, polos, polos nós de... temos Então Pô, assim, vários pontos da, vários da cidade a gente tem, da Pô, cidade a gente tem né, o PMM agora eu... É só mulher que pode participar? Acredito que ainda, de vez em quando vai uns e dançam também. Olha, lá per, lá perdeu muito boa hora, que tem uma na segunda-feira. Eu é. pensei que era tu que queria dançar. Eu sou desengonçado. Mas a gente aceita, a gente não tem discriminação, né? O nosso foco é a mulher, né? Mas todos são bem-vindos, todos podem participar. Oh, tu é. Como, é, como, como é que a mulher do, ela se informa? É, onde é que está tendo no bairro, que horário é, é Sempre naquele mesmo dia, como é que funciona Sim, assim? é, é, Geralmente na secretaria Nós temos é, As pessoas podem estar tá seguindo também Nossa, uhum. nossa rede social uhum. né, Nosso Instagram, onde tem Todos os polos né, que a pessoa pode estar tá Indo para o lugar mais próximo da sua residência E geralmente a gente está aqui Na praça, está dançando, chega ah, Que dia é? Dois dias aqui é, é dia de segunda, é dia de quarta E a pessoa vai entrando e logo o instrutor Já faz a, a, a, o cadastro né, da mulher e é. Tem Sim, aquelas é. mulheres que, que ela, faz, ela faz da semana dela a programação de PMI. Né? <risos> exatamente. Que era onde é que está a secretaria? A secretaria é Rua Riachuelo, no centro. Uh, fica é, é, em frente à escola adventista, né? Assim, Próximo à livraria Graúna. Graúna, isso, exatamente. Ah, é, isso. É, é subindo pelos três corações ali à esquerda. Né? Exatamente. E vai pelos três corações. É onde era a tributação? Isso, isso, isso, é, isso. É, onde funcionou uhum. enquanto estava reformando lá. Tempo. era lá. e aí Eu é, sei porque eu fui tirar meu alvará. Eu, <risos> eu queria que você falasse também sobre. Porque, assim, essa mulher que vai para o pro programa PMM, é, qual é a assistência hum. que a secretaria dá para essa mulher? Porque vocês, se ela precisa, por exemplo, ser acompanhada juridicamente, vocês também dão esse suporte Sim. assistencialmente? Como é que funciona essa, isso aí, essa parte? Sim. Vocês também dão esse suporte. Com certeza, nós temos dentro da secretaria uma, uma equipe multidisciplinar Sim. né e a, a, de acordo com o que a gente identifica nos grupos, né, a gente já faz os encaminhamentos, uhum. já faz, seja se não for né, dentro da nossa política, a gente já encaminha para a rede, né? rede, enfim... A gente dá toda essa assistência, com certeza. Que legal, porque, porque o próprio... A Não própria... só jurídica, nutricional, às vezes a gente bate muito só na questão do porque jurídico, a... né? Mas nós temos o, o, a, a, o atendimento nutricional também, que é de Sim. suma importância, né? Para as mulheres, para a saúde da mulher. É, é, o psicossocial, é, fisioterapia, enfim, é uma rede mesmo, uma, é uma equipe bem... É multidisciplinar, multidisciplinar, exatamente. PMM, a dança é só a pontinha, só o que a gente é vê, só né? A exatamente. Eu, eu costumo é. dizer, eu, pode ser, eu, não sei se eu estou equivocado, mas... É o cartão postal, né? Seria, seria a isca, né? <risos> Isso, exatamente. Você, você puxa a mulher para dentro da, da, da política pública. Isso. Porque, eu, porque vocês têm um CRAM também, é. né? Temos o CRAM. Que lá já tem uma outra... Exatamente. Já é outra, Forma de atender a mulher também, né? É, exatamente. Lá nós, nós já vamos de lidar referência e, atendimento, a e mulher. atendimento à mulher, onde a gente já vai lidar com aquela mulher que tem o seu direito violado. Né? E aí lá também tem todo um, toda uma equipe, uma equipe multiprofissional, onde vai fazer o acolhimento dessa mulher vítima, na sua maioria ameaçada ou vítima né, de algum tipo de violência, e aqui eu queria até, é, até aproveitar o momento, a ocasião, para dizer que nós não temos só apenas a violência física. Uhum. Ontem mesmo eu recebi uma, uma mensagem via WhatsApp de uma vizinha pedindo ajuda para a vizinha porque ela não conseguia ver que, é, que ela estava sendo vítima de violência psicológica. Porque ah, para ela a violência, né, é só a, só a física. Não, ele nunca me bateu, então ele não tava me fazendo mal. Mas, Mas ele tá oprimida. lá pressionando e tudo, inclusive Seu. é questão de separação, Sim. né? E aí ele fica pressionando, ah, se você for, eu tiro isso de você, Entendi. eu faço isso, eu faço e aquilo. Isso é uma forma Isso de é uma e violência. E a violência financeira e, também. E né? Ainda né? existe a questão da, da violência patrimonial, financeira, patrimonial. Exatamente. Mas aí a gente sempre, as pessoas esquecem muito do psicológico, Sim. né? Dessa violência que, na verdade, afeta um índice muito grande de Importante. mulheres. Eu tô vendo até uns números aqui, que se você quiser ficar à vontade para poder falar. Tem o um do CRAM também? Aqui. Temos, nós temos do CRAM, né? Que a pessoa pode ligar, não precisa se identificar, tá certo? Tem o um WhatsApp, é, que é o 98201 9939 e o 982585893. Vocês podem estar mandando a mensagem via WhatsApp, também podem estar ligando, podem ter a certeza do sigilo, se quiser se identificar, sim, se não, é sigilosa a, a, a denúncia. E você também que procura um esclarecimento, uma conversa, né a equipe está à disposição. Tinha um projeto bem interessante, que foi o Alô Vizinho, que era da secretaria da mulher, que era caso você escute alguma coisa, você saiba que a mulher está sofrendo algum tipo de agressão, você falar sim. Tinha até o coisa a frasinha, em briga de marido e mulher a pessoa mete a colher, mete a colher sim. sim, porque é, muitas vezes a pessoa escuta. Uhum. E fica, não, mas não, não é, não é problema com meu, é problema de todos. Se você é, sabe. Não, eu, os vizinhos denunciam. Quem for meu vizinho já fica avisado, viu? Se eu escutar alguma coisa, a <risos> polícia vai bater lá na hora, você pode ter certeza, viu? Escutar amor, você for o vizinho do Júnior, um é. escutar a mulher brigando com ele, chama a polícia. Não, mas é, é, é, é algo interessante que é bom conscientizar as pessoas. Sim. Coisas também interessantes que eu vi Que tinha projetos, eu espero que continue agora, já que as aulas voltaram presenciais. É de mostrar a questão do respeito Com a mulher dentro da sala de aula pra Já para as crianças Porque Sim. às vezes o menino ele vê o pai O tio, é, o avô é. fazendo determinadas coisas E ele vai achar que aquilo é normal E vai querer tratar as colegas de sala Daquele jeito é, é. E existem é. muitos casos desse Então é importante também trabalhar essa galera na escola oh, eu, eu, eu, tô vindo eu acabei de participar de uma reunião que eu acho que a, a, as duas secretarias Elas dialogam bastante também Que é a de educação e a, a da mulher, né? A Secretaria de Educação, ela tá fazendo um, um, um, um trabalho com as mães, que o nome do programa é Mães que Educam. Uhum, sim. Eu achei extraordinário o nome, porque tem muitas crianças, porque o, o, o, os pais acham que educar e ensinar são a mesma coisa, e não uhum, são. Né? Educar é com a família, é o respeito com a pessoa tal, né, nos ambientes sim. onde a pessoa... E o ensino fica para a escola, mas os professores nos últimos tempos têm feito as duas coisas. Porque às <risos> vezes os pais não querem fazer o seu papel na em casa. É verdade. E aí eu achei, eu acho que isso aí dialoga muito, porque a, a maioria das mães que vocês atendem também tem filhos nas escolas. Com né? certeza. Então, eu até. Está é, sendo agora iniciada uma campanha, já entrando nessa campanha, que é o Maio Laranja. Maio né? Laranja. Como vocês vão participar dessa campanha Sim. também? É, o maio laranja é, ele puxado pela Secretaria de Assistência Social, né, que é também grande parceira da Secretaria da Mulher e o Conselho da Criança e do Adolescente. Nós vamos estar participando da, da, da campanha, né, que vai uhum. que será lançada agora essa semana Dia 18, e né? exatamente. Dia 18. E nós estaremos com palestras, né, trabalhando com palestras justamente com as mulheres, as nossas mulheres. Né? Nós vamos trabalhar com o nosso público Também atendendo alguns pedidos Já né? da participação da Secretaria da Mulher Tanto nas escolas Quanto nos outros equipamentos públicos Sim. E o Bolsonaro são dois né? secretarias que tu conhece muito bem né <risos> a gente é. É. social Deixou <risos> muitas amizades é. é verdade E assim, você está vindo do interior agora? Estou chegando Vim direto é. para cá Lá é dado do povoado Sossego, Sossego né? onde que, que nós... aconteceu lá? Um... É, hoje nós fizemos lá a, a Secretaria da Mulher Itinerante, né, é, a caravana da mulher, uhum. em especial a mulher mãe, né, nós até criamos o, Lima, o lema, lema, né, é, é, mulher mãe, é sobre cuidar e se cuidar, porque a mãe cuida tanto, né, mas será que ela tá se cuidando, é. então a gente levou isso para lá, para o povoado foi muito bom, tinha pessoal do da boa hora, pessoal de porções em, uhum. é, Bom Jardim, né? Então assim, abrangeu toda a área é, graças a Deus, a gente teve uma boa receptividade, bastante participação, agradeço aqui bom. também a parceria com a Secretaria da Saúde, né? Que a gente levou vacinas, a gente é, levou médico, nós levamos vários serviços da área da saúde uhum. e também o nosso serviço enquanto Secretaria da Mulher de Oriente a equipe do CRAM presente, agradecer a parceria do IFMA também que estiveram conosco, enfim, foi assim uma, um, uma manhã legal. bem calorosa lá no povoado sossego sossego, é, onde realmente a gente conseguiu atingir nosso objetivo que foi levar serviços, né, benefícios para as mulheres da região. Que legal. E... Vocês querem fazer isso todo mês? Como é que... em algum... Todo mês. Todo mês, todo mês a gente é, vai fazer isso, né? Essa, essa itinerância, esses serviços itinerantes, tanto na, na, na zona rural, como a gente quer também atingir aqui os bairros mais... É, é, mais, mais longes, mais distante, né? Uhum. Da, mais distantes do centro da, da, da sede. Isso é muito bom, porque você mostra... É, principalmente para a zona uhum. rural Que eles estão sim inclusos em políticas públicas Com certeza Porque muitas vezes, por muitos anos Se sentiram abandonados, mas não Eu vejo que a atual gestão tem essa preocupação é, Eventos Sempre uhum. inclui eventos também na zona rural Quando tem oh, Festa junina Levava para a zona rural, carnaval levava para a zona rural Quando, oh, Vacinação tem os dias específicos e muito bem divulgados. Vacinação na zona rural, tanto na época sobre a Covid-19, uhum. quanto para a gripe, quanto para várias outras coisas. Então, isso é importante. A gestão uhum. e as secretarias, né, que fazem parte da gestão, se preocupar com essa inclusão do Facilitar pessoal da zona rural. Facilitar o acesso né, do isso. usuário. Eu, eu e... até, essa só para essa questão da, part, da participação aí da, do povoado até mais, mais distante, eu lembro que a caiçara que tem, é daqui para lá são 100 quilômetros, mais ou menos. Sim. E tinha muita relação com o Goelho Neto, e hoje o Caxias está tomando, tomando esse. É, é, quer dizer, <risos> se apropriando do território, mas Sim. com serviço, oferecendo, Sim. construindo. O município está mais presente, Sim, tá mais né? Com certeza. Ou... E... Inclusive, só para é, tá. essa questão da, da ação de hoje também, Julimar, é, a Secretaria hum. da Mulher também estava participando e colaborando com o selo Unicef também. Sim, é verdade. É, é, nós estamos na Semana do Bebê, né? Onde estamos abordando dois temas, que é a questão do registro de nascimento e da importância da vacina. Sim. Então, lá nós estávamos também, né, justamente, fortalecendo isso, a importância da vacina, okay. né? e nosso advogado lá dando orientações sobre a importância do registro de nascimento E que era a gente gostaria que você fizesse suas considerações finais de já agradecendo já a sua acabou. presença acabou é muito rápido bem rápido ah. então só tem in, mais insira no seu na sua despedida aí temos três minutos ainda aqui <risos> mas eu queria que você inserisse na sua fala aquilo que a gente não abordou também né porque a sua fala de isso de, no seu suas considerações né finais. pronto Pronto, então vou encerrar dizer que a Secretaria da Mulher está assim, tá, tá, tá se planejando e que tem muitas boas ideias e que vem muitas novidades por aí, né? muitos serviços que a gente está correndo atrás, né? como, como eu falei, a gente teve no Estado agora, a gente conseguiu realmente um bom diálogo é bom. É, com, a, com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Trabalho, enfim... É, muitas coisas, muitos serviços para nossas mulheres caxienses. né? Então, aproveito para agradecer esse momento, agradecer o Sistema Efeito. Guanaré pela oportunidade da gente estar tá aqui compartilhando essas informações, né? E agradecer a toda a equipe da Secretaria da Mulher, né? Quem acordou cedo hoje, <risos> <risos> que foi só uma parte, é não foi todo mundo, mas dizer a todas as mulheres caxienses que nós estamos à disposição, que as portas estão abertas e que qualquer coisa, podem nos procurar que nós vamos até vocês se vocês não vierem até a gente muito <risos> bem, tá certo, tem que ir atrás tem que, muito obrigado, que era na das mulheres a buscativa Hudson, obrigado, obrigado valeu. pessoal tchau, tchau, boa tarde muito obrigado valeu, pessoal, obrigado a todos os ouvintes a galera aqui, toda a equipe valeu, valeu Shlimar muito bem, a gente volta aí no próximo sábado com mais um Contraponto, agradecendo aí o Stene e a Chiara, que foram os nossos entrevistados de hoje até mais. Obrigado aí, o Iverton, que está lá no no, no Marte. E, e no mar.